Um desejo, um chamado, uma porta foi aberta, não sabíamos como seria, somente sabíamos que para trazer o sonho em realidade, muitos degraus precisaríamos vencer, sabíamos que teríamos alguns desafios, alguns entulhos e muita sujeira, mas a grande questão sempre foi como fazer, de que forma fazer, bom, começamos com células nas casas, ah, e muita comida, como sempre. Depois, fomos para as quadras de esportes, era apenas um projeto social que se transformou em amizade e se transformou em relacionamento, bom, e logo se transformou em um ambiente para a presença de Deus. Ah, e muita comida, curso para casais e não era igreja ainda até mesmo porque tinha festa caipira, muita dança, festa gaúcha e até mesmo aceitamos os flamenguistas em nosso meio, e ainda não era igreja. Mas logo surgiu os primeiros batismos e mais algumas pessoas se tornaram irmãos na fé. E mais algumas outras pessoas também desejaram entregar a sua vida para Jesus. Alguns chegaram cansados e oprimidos e o Senhor transformou o seu choro em alegria. a sempre acompanhado com muita alegria e muita comida. E sempre havia um desejo em nossos corações. Havia sempre uma sede e fome para conhecer mais de Jesus. Através de muita oração e clamor, o Senhor sempre nos animou a continuar, sabendo que nós não estávamos sozinhos, pois Deus sempre acrescentou mais uma vida em nosso meio. Foi quando chegou a hora de dar mais um passo de fé, chegou a hora de trocarmos de casa, e mais algumas vidas o Senhor acrescentou, e depois disso o Senhor acrescentou mais vida sempre com alegria em poder servir ao Senhor, pois cremos que este é o desejo de Cristo através da mensagem da cruz, viver o id, aonde quer que nós estejamos, estejamos com o Senhor, com o nosso coração sempre alegre por servir a Cristo, pois eu sou Somos a M Cobim Nós somos a M Cobim Nós somos a M Cobim Eu sou a M Cobin Eu sou a M Cobim Eu sou a M Nós somos a M Cobin Eu sou a M